Hmm, opa, tudo beleza? Bom, hoje eu vim trazer um addon um pouco diferente do que é o addon de NPC. E é o seguinte, esse addon aqui, ele é um contador de vida, então... Precisava? sempre que uma entidade leva dano ou, ou algo assim do tipo, aparece o quanto de dano ela levou. Então tipo, se eu bato no NPC, ele... Ele vai estar tá mostrando que levou 1 de dano. Esse eu bato com a espada aqui. Vai mostrar que levou 5 de dano. O dano só não é contado quando ele leva hit kill. É tipo, se eu... Aí não conta. Mas isso é um problema que dá pra ignorar, né? Já que... É, espancando algum, alguma entidade com a mão vai aparecer pra caralho. E eu acho isso aqui bem bonitinho de se ver. Afinal, é um contador de dano, né? E ele é compatível com qualquer outro addon, então se você quiser colocar isso aqui num outro tipo de addon... Tipo, sei lá, Naruto, por exemplo. Vai dar pra, vai estar tá mostrando bonitinho. Ele também conta o dano de qualquer entidade. O negócio é mesmo se a entidade for muito grande, que aí vai ficar, ficar aparecendo mais dentro dela do que fora. Mas isso aí dá pra relevar. Não se pode ganhar todas. E é esse o addon. Você, você conta o dano. <risos> Bye.